Em João Pinheiro, Minas Gerais, a rede de esgoto atende 98% da população. Já a rede coletora da água da chuva ainda precisa ser ampliada para evitar que cinco lugares dentro da cidade sejam alagados em dia de chuva. As soluções para esta situação estão registradas no plano de saneamento básico. O documento inédito foi elaborado com a ajuda da consultoria do Instituto Votorantim e com a participação popular. É ótimo. Não poderia ter sido uma, uma atitude melhor né, dos governantes para isso. Porque quem conhece realmente a situação é a, são os, a população, os moradores de cada rua. Né? Promover condições para municípios criados recentemente a enfrentarem os desafios de infraestrutura e oferecer conhecimento para modernizar a gestão. Estas são metas do Programa de Apoio à Gestão Pública a gente sempre foi muito forte na área de educação, de capacitação profissional e tudo mais. Agora a gente está adentrando outro, outro meio, né? É, é um programa em construção. É, o, o BNDES o Instituto Votorantim, eles trocam muito junto com as consultorias, a prefeitura, a unidade de negócio, são vários parceiros pensando nesse programa. E eu acredito que ele vai trazer mais ainda resultado para a gestão pública.